Bom galera, para começar o vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a Inuco Finance. Basicamente essa que é uma stablecoin que tem como lastro as maiores stablecoins do mercado e elas dividem todos os lucros de taxas e empréstimos com todo mundo que é holder da moeda deles e isso através de USDT. Então basicamente 12% de cada transação é adicionado ao pool de reflexão como recompensa aos holders. Você também pode fazer stake de tokens tá? por 60 dias para obter mais de duas vezes mais de recompensa de pool de reflexão. Outro ponto legal desse projeto é que eles sempre estão aumentando o valor intrínseco, tá? Então, basicamente, o fornecimento total de tokens sempre reduz a medida de 1% a cada transação é queimado, ou seja, é um token deflacionário. Eles também têm uh, direito autoral aí dos negócios do projeto, ou seja, basicamente, eles têm o IP da história do mangá, também da venda de merchandising, jogos, licenciamento, venda de produtos. E outro ponto muito bacana do projeto é que é uma comunidade ativa, então, basicamente, os titulares podem voltar nas políticas do projeto, adaptação do projeto, e os membros da Vão poder fazer mercadorias vender no próximo mercado do Inuco então se você quer saber mais desse projeto, vou deixar os links aí embaixo na descrição e também o Telegram onde você pode saber mais do projeto no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode ganhar uma renda passiva em criptomoedas através de uma NFT exatamente, uma imagem de gatinho aí pode fazer cair dinheiro na sua conta ficar pingando dinheiro na sua conta através da blockchain, então se liga que eu vou te explicar como, então basicamente eu estou aqui na Magic Eden, tá bom? Esse aqui é um marketplace aí da rede Solana, então a rede Solana, uma criptomoeda, né, a Solana e aqui tem diversas NFTs, diversas Artes, então, diversos projetos artísticos aqui em NFT, não fungible token, né? E aqui o projeto que eu vou explicar para vocês no vídeo de hoje é esse aqui: o Degen Fat. Cats, ok? Então basicamente é esse projeto aqui, ó. deixa eu entrar nele pra vocês verem basicamente essas NFTs aqui você possuindo um desenho desse uma artezinha desses gatinhos muito loucos você consegue ganhar dinheiro, vai pingando dinheiro na sua conta. Então vamos lá, a gente vai filtrar aqui por low to high, ou seja mais barato aqui, então se você quer comprar um gatinho desse para começar a cair dinheiro na sua conta, o mais baratinho, ó, 20 20.5 Solanas, ok? Então quanto que é isso? Vamos conferir. Solana hoje tá 77 reais, então a gente vem aqui, ó, a gente pode fazer 20 e meio, basicamente R$ 1.500. Então, o um investimento aqui para você ter essa arte desse gatinho R$ 1.588, né? Isso aqui obviamente pode variar para cima ou para baixo, né? Eu paguei até mais que isso, OK? Mas enfim, depende da cotação da Solana. Então, isso pode tanto alavancar seus ganhos quanto também demorar mais para você ter seu payback, né? Para você ter o retorno do investimento. Depende muito da cotação da moeda, a gente sabe que a Solana nos últimos tempos caiu bastante aqui, a gente pode pegar no último mês, teve uma queda brusca aqui, ó, de 100 mais ou menos agora para 70, tá? Então, obviamente, isso aqui tá demorando mais o payback da galera, mas, enfim, tá sempre caindo uma renda passiva. E, bom, é basicamente isso, cara. Não tem muito segredo, na verdade, desse projeto, por isso que eu resolvi trazer para vocês, que é só isso, cara. Você compra o gatinho e vai começar a cair dinheiro na sua conta. Vou explicar certinho como funciona. Então, você comprou aqui o gatinho, vou mostrar o meu aqui para vocês, ó. My Itens aqui, minha carteira. Então, esse é o meu gatinho, olha só. Então, esse aqui é meu gatinho, tá bom? O Fat Cat, né, que é o nome do projeto, 1.801, tá bom? então basicamente ele aqui é uma caveira pegando fogo e é o meu gatinho e é basicamente isso cara, eu paguei mais ou menos, acho que foi 18 solanas na época agora e tá 50, então teve uma valorização em solana porque a ideia aqui é você acumular solana, você tem que acreditar obviamente na criptomoeda do projeto porque é ela que você vai acumulando então eu acredito que a longo prazo a solana deve estar tá ok aí para valer a pena o investimento e caso também a Solana não esteja ok, eles podem cambiar aqui a rede onde é o projeto. Então eles podem transferir para a rede Ethereum se quiser, enfim, eles podem fazer isso. Então não tem problema, eu acho que é tranquilo em relação a isso. Eu acho que esse é o, não é o ponto principal aqui que você tem que ficar preocupado. E bom, basicamente depois de ter o seu gatinho, é muito simples. Você vai ter a sua carteira conectada aqui, tá galera? No caso aqui eu uso, eu uso aqui a Phantom, tá galera? Phantom, não sei como você pronuncia, mas basicamente aqui é a sua carteira. E aqui vocês podem ver que eu tenho 40 dólares, que dá mais ou menos 2.7 Solana. É isso aqui que eu ganhei com o projeto até agora. Então dá bom mostrar para vocês, ó, eu tenho aqui 2.7 SOL, né? Deixa eu clicar aqui e aqui aparece os recebidos, tá bom? Todo aqui é do projeto Sim, acho que só esse aqui que é outra que não é, deve ser algum riscando não sei qual que é esse aqui, tá? Mas de resto é tudo do projeto, então como vocês podem ver, a cada certo tempo vai pingando um dinheirinho na conta, em Solana. Então, por exemplo, 11 de novembro, ó, foi uns pingadinhos aqui, tá vendo? Solana, .00038 Solana, Solana, 0.01 Solana, 0.00038 Solana, 0.07 Solana, 0.001 Solana, 0.5 Solana, esse aqui foi um sorteio que eles fizeram, acabei ganhando, então também por ser holder, você participa de sorteios, pode ganhar até mais, então ganha mais 0.5 Solana, e depois aqui, ó, no dia 18, mais pouquinho, então toda semana vem pingando um pouquinho, ó, dia 18, 0.01 Solana, 0 0.0042, 0.15, 0.0035, tá bom? E aí agora, daqui a pouco, deve cair mais nos próximos dias, então toda semaninha vem pingando aqui uma renda passiva em Solana, só por eu ser holder do projeto. E é só isso mesmo, não tem segredo, tá? Mas para explicar para vocês aqui, porque você deve imaginar, tá? Mas da onde vem esse dinheiro aqui, é pirâmide? Da onde surge esse dinheiro? Para você ficar seguro se vale a pena investir no projeto? Vou mostrar por que que investi no projeto, tá? Então eu tô aqui no Twitter deles para vocês entenderem da onde que vem essa renda passiva. Projeto aqui de Geng Fat Cats é um braço aqui desse projeto aqui de Geng Coin Flip. Então, você já pode, talvez, conhecer esse projeto aqui, né? Vou clicar aqui no site pra vocês verem. Aqui, basicamente, é um joguinho da moeda, tá? Como funciona? Jogo da moeda, tipo, cara, coroa. É o quê? 50% de chance de vir cara, 50% de vir coroa. E aqui, funciona da seguinte maneira. Aqui é um sistema de apostinha, tá bom? Então, você coloca ali, você tenta dobrar sempre o seu valor. Então, por exemplo, você tem uma solana. Você coloca aqui, tenta dobrar pra duas. Se cair ali no lado da moeda que você ganhou, você ganha duas solanas, né? Agora, se não cair no lado que você selecionou, você perde aquela uma solana. E muita gente entra nesse site aqui diariamente, tá bom? Tentando dobrar e acaba aqui tendo lucro aqui. A casa, né? O projeto acaba tendo lucro porque tem gente mais que perde, acaba mais tendo azar do que gente que ganha. É assim que funciona esses projetos, vocês entendem. E basicamente é o mesmo esquema que funciona aqui o projeto do Degen Fat Cats. Então, inspirado ali na moeda, eles fizeram aqui o projeto Degen Fat Cats e é basicamente a ideia é a mesma. Você tentar dobrar ali, aumentar a quantidade de solana que você tem, suas moedas. Só que aqui o esqueminha é diferente, não é nenhuma um flipzinho de moeda, aqui é toda uma arena que tem aqui dos gatinhos, mas a ideia é a mesma, uma casa de aposta que a galera acaba apostando e a galera vai tentando dobrar, alguns ganham, outros não e quem não ganha, esse lucro aí é distribuído tanto para quem vai ganhar dá, né, sai o dinheiro dos prêmios e também uma parte do lucro é distribuída pros holders das NFTs então é assim que a gente ganha dinheiro com o projeto é basicamente por isso que eu vou continuar rodando o projeto, porque eu acredito que esse tipo de projeto aqui vai render ao longo prazo vai ficando cada vez maior essa casa aqui, e a galera vai investindo, vai tentando dobrar aqui, e vai tendo lucro para gente ao longo prazo. Quanto mais gente vê isso aqui, mais eu ganho, mais os holders ganham. Mas é isso então, cara, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu fiz esse vídeo específico aqui, porque esse projeto NFT é um dos mais bacanas, e que eu acredito que eu vou mais segurar por mais longo prazo aí, né, eu espero que realmente ele continue sempre dando lucros, fechou? Aí se você gostou, cara, não é uma dica de investimento, mas se você gostou, você pode entrar no projeto. E é isso aí, galera, vou ficando por aqui, até a próxima.